Gabriel Jordan, do arroba O vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que geralmente eu posto aqui no canal Geralmente eu tô belíssima, entendeu? Venho ensinar uma maquiagem, venho ensinar uma unha babado pra vocês aprenderem Mas hoje é o lado sem glamour que toda blogueira tem Ela só não mostra na internet <risos> Eu tô precisando arrumar o meu estúdio, né, aqui onde eu trabalho Porque toda a minha coleção de maquiagem e a minha coleção de esmaltes Tá uma completa bagunça, gente Tá tudo fora do lugar, tá tudo desorganizado Eu preciso organizar tudo Inclusive, eu vou até pegar meu celular pra mostrar pra vocês Porque, gente, sério, eu preciso organizar isso <risos> Bom, eu já mostrei pra vocês esse estúdio todo arrumado, né? Toda a minha coleção de maquiagens perfeita no tubo pela penteadeira. Também já mostrei pra vocês a minha coleção de esmaltes maravilhosa, né? aquele vídeo do Tudo pelos Esmaltes. Agora vocês vão ver, minha filha, a realidade de uma semana inteira de trabalho sem arrumar o estúdio. última vez que eu arrumei esse estúdio foi na semana passada, e, gente, se uma blogueira grava muitos vídeos seguidos e ela não organiza o estúdio logo em seguida, pode apostar que é disso aqui pra pior, minha filha, porque a bagunça aqui tá imensa. Vou mostrar pra vocês. Sério, gente, é disso aqui que eu tô falando Tudo fora do lugar, gente Tudo super bagunçado Aqui são vários esmaltes novos que estão em cima da mesa Porque eu tava higienizando eles, né? Com álcool 70 e tudo tal Pra colocar aqui na minha prateleira Que, tipo, tá tudo desorganizado também Tem marca errada fora do lugar Tem várias outras coisas que eu higienizei Tem cílios ali, soltos Tá tudo guardado no lugar errado, gente Eu que lute pra arrumar tudo isso Sério, gente, sem condições Ai, socorro! Enfim, né, meninas, meu estúdio tá com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 Então, gente, basicamente, assim como vocês viram, tá tudo errado, tá tudo fora do lugar. Eu vou passar umas boas horas aqui pra organizar toda a coleção de maquiagem coleção de esmaltes. Ai, vamos começar, né, gente? Limpar é tão chato o auge. Então, né, galera? Vamos levantar. Basicamente, sempre que eu tô limpando o estúdio, eu tiro tudo das gavetas e coloco numa mala, que eu vou já mostrar pra vocês. E aí eu vou limpando todos os itens, limpo os móveis também, vou organizando tudo de volta nas gavetinhas, que eu tenho uma ordem mental do que fazer. Na verdade, eu não guardo numa mala, né, assim como eu falei, é tipo numa maleta, sabe? De transportar equipamento de fotografia e de vídeos. Vocês provavelmente não estão vendo nada, porque a maleta é toda preta, mas enfim. É só uma maleta normal, gente, que eu coloco Todas as maquiagens aqui até tá tudo limpinho <risos> E eu transferi de volta pra a penteadeira Então vamos começar Auge E agora que a mala tá aqui no chão Eu também vou pro chão Pra poder esvaziar todas essas gavetas com vocês <risos> Eu literalmente venho tirando e jogando tudo da gaveta dentro da mala Aí você pergunta, ah, Jordan, mas as maquiagens não quebram? Então, às vezes quebra, mas a maioria não quebra. Tenta só tipo, não jogar paleta de sombra aberta, né, nem pó compacto aberto que geralmente essas coisas quebram, mas de resto dificilmente alguma coisa quebra, pelo menos não comigo. Uma gaveta pronta, vamos pra próxima. Geralmente, quando o estúdio tá menos bagunçado, eu vou colocando na mala mais ou menos separadinho o que é base corretivo, o que é pó e contorno, o que é iluminador e blush, sabe, eu vou separando um pouquinho mas como tá tudo misturado já nas gavetas, não tem problema ficar misturado lá na mala também que depois eu vou ter que organizar tudo de novo Duas gavetas já foram Três Essa última gaveta aqui, eu tô com dúvida se eu esvazio agora ou não, porque ela é uma gaveta que eu coloco muita coisa aleatória sabe, tipo cola coisas de... que não é de maquiagem sabe, coisa normal que eu preciso às vezes em vídeo que eu tô fazendo algum DIY, alguma coisa assim sabe, então eu acho que eu já vou passar pra essa outra gaveta aqui, mas enfim né menina, vamos lá Ai, quanta bagunça, gente. Acho que essa gaveta aqui é a pior de todas. Nossa, eu não lembrava mais dessa paletinha, eu amava ela. Nossa, gente, tô achando muita coisa de unha, que não era pra estar aqui, auge. Ai, gente, é sério, isso cansa muito. A blogueira que tinha um milhão de batons e só usava batom nude nas maquiagens. Bom dia, eu mesma. Mais batons, todos coloridos. Mais batom colorido. E o que que eu uso? Batom nude, auge Ai, chegamos em outra gaveta péssima de organizar também Que é aquela gaveta de olhos que... Ela é super cheia pra saber o que, é que eu tinha na cabeça, comprando tanto lápis assim Ai, achei um pó Tá diversa, eu pensei que não tinha mais nenhum pó desse Eu adoro esse pó, auge eu preciso comprar mais, inclusive Por fim, temos a gaveta das paletas, né Que eu vou ter mais cuidado A gente tem que ter cuidado com o produto prensado Porque se você jogar de uma vez, eles quebram Tipo, pó compacto, paletas Produto pra contorno, essas coisas assim Enfim, gente, agora que eu tirei todas as maquiagens Das gavetas da penteadeira Eu vou limpar, né, os móveis por dentro Porque não adianta eu limpar os produtos E colocar eles sujos depois dentro da gaveta Se ela estiver suja, então tem que limpar primeiro Pra isso eu estou usando luvas, né, meninas para as minhas unhas não entrarem em contato Nenhum produto de limpeza, nem nada, tipo, auge, né, meninas? Ai, deixa eu cuidar logo dessa palhaçada desse vídeo aqui que tá longe de terminar, viu, gatas? Enfim, né, galera, essa parte aqui do vídeo não tem nada de interessante Eu só vou limpar as gavetas, então eu acho que eu vou acabar acelerando Então, chique, né, meus amores? Ai, gente, enfim, acabei de terminar a minha arrumação, né Na verdade, eu só limpei as gavetas até agora, tá ficando mais ou menos assim Ai gente, peraí a minha pizza chegou Eu preciso atender a porta, peraí Já já eu volto e termino de gravar o vídeo <risos> E vamos de pausa na faxina, né minas Porque eu vou passar horas aqui ainda Então, gente, pauzinho do lanche, acabou, vamos voltar a trabalhar. Assim como eu ia dizendo pra vocês, eu já limpei todas as gavetinhas por dentro, estão todas perfeitas, assim como vocês podem ver, né, gente, o auge. E agora é hora da gente limpar todas essas maquiagens aqui, que inclusive eu arrastei a mala de volta e vazou um monte de maquiagem aqui pro chão. E organizar de novo, bonitinho, nas gavetas, né, meninas? E vamos começar, né? Eu acho que eu vou começar organizando as minhas paletas de sombra, porque foram as últimas coisas que eu tirei. Muita gente acha muito difícil limpar a paleta de sombra e, gente, não tem segredo. Você limpa o lado de Fora primeiro, né, auge. Aí você limpa a tampinha. Eu não vou ensinar como limpa todas as maquiagens, tá, gente? Só vou dar uma dica pra limpar as paletas de sombra. Porque é uma parada que muita gente tem dificuldade. Justamente aqui onde as sombras ficam, né? Como as sombras esfarelam e não tem como você vir limpando aqui os meiozinhos. Sem esbarrar na própria sombra. A dica é pegar uma embalagem de pó. Você vai colocar num tecido, né, que você estiver limpando. Nessas planelinhas assim mesmo. Pega álcool, joga no pó que tá preso aqui dentro. Deixa essa parte aqui bem e olha só a mágica acontecer Você vem passando e vai limpando Certinho, só no encarte Da paleta, sem passar nas próprias Sombras. Gente, esse é o jeito mais Fácil de limpar a paleta de sombras E a sujeira fica toda no tecido E não compromete nenhuma sombra sua Eu sempre limpo as minhas maquiagens com álcool Porque fica, tipo, tudo limpo, óbvio E porque evapora muito rápido, aí eu já posso Fechar a maquiagem e guardar. Nunca limpe sua maquiagem Com produtos que demoram muito pra evaporar Senão você vai ter que deixá-las abertas E secarem totalmente antes de você Guardar, senão pode criar fungo, pode criar um monte de coisa nas maquiagens e você não quer isso. Eu opto pelo álcool por causa disso. Para então, pra próxima paleta, eu vou agilizando aí pra vocês não terem que assistir a mesma coisa várias vezes. Então, gente, assim como eu coloquei no timelapse, eu limpei todas as minhas paletas e alguns brilhinhos, glitters e coisas mais pra olhos. Até o momento a gaveta tá assim, já tá bem mais organizadinha, já consigo saber onde estão direitinho as minhas paletas maiores, as médias, as minhas favoritas, as minhas não tão favoritas. Enfim, vamos passar pra próxima sessão, que eu não sei nem qual vai ser. Eu acho que eu vou limpar os meus pós, gente, agora. Vou limpar tanto pó solto, pó compacto, pó pra contorno, paletas de pó, paletas de contorno, enfim, gente, limpar tudo isso. Isso. Bom, gente, mais uma vez vocês assistiram o time-lapse. Já limpei e organizei os pozinhos aqui dentro. Tanto o pó quanto o contorno. Vou passar agora pra iluminador, gente. Ainda tem muita coisa aqui pra organizar. Gente, são literalmente 11:47. h 47 Vou sair desse estúdio aqui lá pras duas horas da manhã. Não duvido nada. Ai, gente, eu tô muito cansada. Enfim, mais uma gaveta completa. Aqui temos blushes e iluminadores. E, inclusive, eu tirei a maior parte das coisas da mala porque eu tô separando lá o que, que eu vou arrumar na próxima gaveta. Que, inclusive, ele tem batom Uns lápis de boca, hidratante labial, gloss, enfim. Vamos pra gaveta dos lábios agora, que é desse lado aqui, gente. Minha mão tá rosa, rosa das sombras ainda. Bom, com os batons e hidratantes labiais, glosses organizados, eu vou passar pra produtos de pele, que eu acho que são os produtos que eu mais tenho. Espero que eu tenho bastante batom e bastante paleta também. Diferente, vamos logo limpar esses produtos de pele, que já são o quê? Meia-noite e meia, praticamente. Meia-noite e 29 e eu já estou cansada, né, meninas? Mas. Vamos sair do estúdio 3 horas da manhã. Enfim, gente, eu tô com medo do vídeo ficar muito repetitivo. Porque, basicamente, eu só tô limpando produtos, né? Só são categorias diferentes. E eu acho que eu vou fazer uma transição já. Pra quando eu já tiver organizado todas as maquiagens dentro das gavetas. E aí, a gente termina o vídeo só organizando os esmaltes. Gente, já tá bem tarde. áudio, ah, né, meninas? Mas eu tinha que organizar esse estúdio. Também tinha que gravar um vídeo pra vocês. Então, gente, terminei de organizar as gavetas somente até agora e já são tipo 1 um e meia da manhã, faltam um minuto. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando até o momento. Se você assistiu o tour pela penteadeira, você vai achar um pouco parecido porque eu organizei mais ou menos na mesma ordem, né, aqui bases e corretivos. Pós e contornos aqui nessa segunda gavetinha. Blushes e iluminadores nessa terceira gaveta. Essa aqui eu nem cheguei a tirar as coisas, eu só reorganizei porque aqui são mais coisas aleatórias, tipo cola, fita adesiva, cola instantânea, m Gente, aqui tem todo tipo de cola, vocês imaginarem, porque a gente sempre precisa. A ah, hoje que o vídeo é de organização e eu falando da gaveta da bagunça, né, meninas? Aqui temos um estoque de algodão, porque essa semana eu quase fiquei sem algodão e sem acetona, então eu comprei um monte de acetona e de algodão. Mas algodão eu deixo guardado nessa gavetinha aqui. Guardei esponjinha, tesourinha, enfim, gente, cotonete, essas coisas, água micelar, tônico, enfim. Aqui guardei os produtos de boca, né, temos aqui vários batons em bala, temos batons líquidos. Hidratante labial, batom do matte, gloss... Esses aplicadores de batom, né? Pra não sujar o aplicador dos batons e não misturar quando você quiser misturar glosses e batons diferentes juntos. Essa gaveta aqui tem tudo de olhos. Tem máscara de cílios, tem delineador, lápis de olho... Lápis de todas as cores. Aqui nesse negocinho eu deixo todos os meus lápis abertos, sabe? Pra não sujar tanto a gaveta. Cola, tem cílios, tem mais cola ali... curvex, Enfim, gente. Tudo que vocês imaginarem de olhos tem aqui. Exceto as paletas de sombra, porque elas estão na última gaveta, que é a lá de baixo, que é a primeira que eu organizei. Então eu coloquei todas as minhas paletinhas, né, infelizadas mais ou menos pelo tema de cores e pelo tamanho. Enfim, gente, ficou assim a organização das maquiagens. O que tá faltando mesmo são os esmaltes, né, que os que estão ali na prateleira estão totalmente bagunçados e fora de ordem. E também tem esses aqui, que a maioria é novo e tem que entrar pra coleção, né, gente, de auge. Quem assistiu o tour pelos esmaltes aqui do canal, que eu gravei e postei aqui no canal um tempo atrás, mas sabe que na hora que eu comecei a organizar, eu vi que tinha espaço pra comprar mais esmalte. Foi exatamente o que eu fiz, gente. Porque eu sou assim, né, gente? Eu não me controlo auge. Então gente, tem a câmera aqui pra vocês verem os esmaltes do outro lado ali. E basicamente o que eu vou fazer agora é ir tirando todos os esmaltes e jogando na mala, assim que eu fiz com maquiagem. Mas como todos os esmaltes estão limpos, eu vou só reorganizar, né? O que eu vou limpar mesmo são só as prateleiras, né? Que estão um pouco empoeiradas. Bom, da última vez que eu organizei os esmaltes eu tinha deixado na primeira prateleira esmaltes da Ludurana, mas eu comprei vários, vários mesmo recentemente. Então eu acho... Acho que eu vou deixar a primeira totalmente reservada só pra ludurana. Eu acho que eu vou começar organizando por esses aqui que são meio que de fortalecimento, sabe? Também tem vários desses aqui, olha, que eles são chamados de verniz vidro. Tô muito curioso pra usar esses vernizes. Eu gosto bastante de testar vernizes novos, gente. Tudo que é verniz, top coat, sabe? Extra, brilho novo, eu gosto de testar. Então, se você tem um favorito aí, me recomenda que quando eu ler nos comentários, eu vou procurar pra testar. Enfim, gente, pra não ficar muito chato, eu acho que eu vou acelerar de novo, até porque. Porque recentemente eu postei um vídeo aqui no canal mostrando um tour pelos esmaltes. Tudo bem que mesmo fazendo pouco tempo, mais da metade dos esmaltes eu já troquei por novos. <risos> porque eu sou viciada em comprar esmalte. E quem sabe se no futuro vocês quiserem uma parte 2, né, de um tour pelos esmaltes, eu trago aqui no canal. Mas eu vou acelerar logo, porque esse vídeo aqui é só organizando mesmo. Então, gente, esse aqui foi o resultado dos esmaltes organizados nas minhas prateleiras. Eu organizei eles por marca. Assim como vocês podem ver, aqui temos Lodorana. Aqui temos Risquei, lá no final Colorama. Temos temos tem uns Aqui temos um esmalte sozinho da Beauty Color World. <risos> e também tem vários óleos de banana, porque eu removo os esmaltes das minhas unhas ou com óleo de banana, ou então com um removedor, né, sem acetona. Eu só uso acetona mesmo ou pra limpar os cantinhos das unhas, ou então pra limpar alguma coisa minha que manche de esmalte. Mas pra tirar o esmalte da minha unha mesmo, eu não uso acetona. Aqui nesse móvelzinho, eu organizei nessa primeira gaveta, tudo relacionado a unhas. Tem luvas aqui, tem algumas tintas que eu uso pra decoração de unhas, tem todo tipo de lixa lixa papel, lixa bloco, lixa de polimento, botador de unha nail clipper, alicate, tesoura palitos, ali tem acetona tem removedor, eu achei um pacote de algodão, né, aberto, por isso que eu não coloquei ali na outra gaveta, e limpei completamente a mesa em que eu trabalho né gente, não tem mais nada aqui e basicamente esse foi o resultado da minha arrumação de hoje gente, eu tô muito cansado, socorro mas valeu muito a pena. Agora tá tudo bonitinho e organizado pra eu poder trabalhar em paz na semana seguinte. Então é isso, gente. São duas e 14 da manhã. Quando eu falei pra vocês que eu ia sair do estúdio duas da manhã, eu não tava brincando, gente. Eu entrei aqui, não sei nem que horas eram. Acho que deviam ser, tipo, oito ou nove da noite. Não tenho certeza. Mas eu passei umas quatro ou cinco horas limpando esse estúdio. Organizei toda a minha coleção de maquiagem. Organizei toda a minha coleção de esmaltes. As minhas costas estão pedindo socorro. Estou muito cansado. Se você gostou desse vídeo, Vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, me conta o que, que você achou desse vídeo, né? Eu tive essa ideia de conversar com vocês enquanto eu tava aqui arrumando a minha coleção E achei que talvez fosse interessante, né? Talvez vocês se interessassem, talvez vocês achassem um vídeo satisfatório Definitivamente, eu tô muito cansada, mas eu tô muito satisfeito em ver todas essas gavetinhas aqui Com a minha coleção de maquiagem organizada E óbvio, né? A minha prateleira com a minha coleção de esmaltes organizada Eu preciso tomar um banho, entendeu? Hidratar o cabelo e dormir Beijo, planeta. Não existe mais a partir de hoje. <risos> Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem muitos vídeos de maquiagem, de unha, de cabelo, de moda, gente, eu tô acabada no vídeo de hoje, mas é porque eu tô arrumando as coisas aqui com vocês. Mas eu juro que eu sou bonita nos outros vídeos, vai lá olhar e vai aprender minhas maquiagens, as minhas unhas, tudo. Considere também me seguir nas minhas redes sociais, eu sou a no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu também produzo vários conteúdos de beleza, então vai conferir em todas as minhas redes sociais. Tudo em garajotrd. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, isso ajuda muito no crescimento do canal e no desempenho do vídeo. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Caramba, nunca quis tanto que um vídeo acabasse.